E aí gente profunda, e aí gente verde, e aí gente desperta e esperta, né? Porque quem se volta para o mundo natural, para o mundo das plantas, sabe que vai se beneficiar muito sem efeitos colaterais e sem complicações. Então seja bem-vindo e vamos falar hoje de uma planta que é muito comum, que a gente acha fácil, que a gente encontra fácil e quando a gente entra em contato com ela, a gente não imagina o que ela é capaz de fazer por nós. Então fica aí comigo, que daqui a pouco você já vai descobrir qual é, tá bom? Solta a vinheta, pessoal! Eu estava me referindo ao senhor morango. O morango ele é uma fruta... Hum, como é que eu poderia dizer? Exótica porque ele tem todas as sementes fora dele, vocês sabem que as sementes, né, tá muito vinculada à sexualidade, a semente tem a ver com aquela herança que a gente deixa na terra, com a criação, e ela tem muito a ver com esse lado sensual, com esse lado sexual mesmo, então o morango, ele muitas vezes, ele é associado, né, à sensualidade, quando alguém quer sensualizar, né, a pessoa sei lá, quer seduzir alguém, sempre tem um morango no meio, tem um morango na champanhe, tem um morango dentro do, do ritual da sedução. E ele tem uma cara, né, uh, de sedução mesmo, porque ele é vermelho, vermelho é, é uma cor quente, é a cor da paixão, então tudo no morango remete né, a isso. Só que ele tem um poder oculto, que é o poder fitoenergético dele. Vocês sabem que na fitoenergética a gente vai muito além, a gente fala do poder das plantas para tratar nossas emoções, nossos sentimentos e nossos pensamentos. E às vezes você está lá comendo um morango, né? E nem imagina fitoenergeticamente o que, que ele pode fazer para você. Eu diria que o maior dom oculto do morango é eliminar a carência. Sabe carência afetiva? Quando a pessoa está sentindo falta de um abraço, quando ela está sentindo falta de alguém, quando ela está sentindo falta de companhia... O morango resolve problemas de carência, ele elimina a carência afetiva e faz você se sentir mais completo, mais autoconfiante e com mais autoestima também. Não é à toa que no roponopono, né, o morango ele é vinculado a, a uma técnica que ajuda a gente a fazer limpeza energética, limpar pensamentos negativos, padrões do passado. O morango ajuda a gente a trazer ajuda a gente a ter mais autoestima, a trazer mais confiança para a nossa vida. Eu fiz vários cursos de formação em Pono com os professores Aline e o André, que são o casal Ho'oponopono, e eles fizeram formação internacional com o Joey Vitale, né, lá nos Estados Unidos, eles são certificados pelo próprio Joey para dar curso aqui no Brasil, e eu fui buscar essa formação com eles. Então tem várias técnicas dentro do Pono, além das das frases, além das palavras sagradas, né? E uma delas envolve o morango na limpeza de crenças limitantes, de padrões de pensamentos negativos. Então, o morango, além da fitoenergética, ele já tem essa atuação dentro do roponopono também. E na fitoenergética, além de eliminar a, a carência afetiva, o morango também acalma a dor por uma perda emocional forte, como falecimento, ou quando você tem que terminar um relacionamento, ou quando você recebeu uma notícia ruim. Então, o morango é um grande encerrador de ciclos, assim, porque ele faz você entender que os ciclos são necessários, que eles precisam ser encerrados e que você precisa seguir em frente e continuar. Então, eu acho que a morte, né, a dor da morte é, um, é uma das mais difíceis, assim, da gente aceitar que aquela pessoa se foi e que você nunca mais vê ela. E o morango ajuda nisso. Ele também gera amor incondicional e paz na família. Então sempre, né, se a tua família tem problema, se as pessoas discutem, tem problema de relacionamento, sempre que tu fizer a sobremesa, põe um moranguinho, nem né, que seja para decorar, né? Inclui o morango na sobremesa, coloca um pote de morango nas refeições onde a família se encontra, porque ele a energia dele vai ajudar harmonizar isso, tá? O morango também ajuda a liberar sentimentos que estão reprimidos dentro da gente, coisas que a gente não tem coragem de colocar para fora, o morango faz aflorar e ele também corta laços com pessoas já falecidas. Então, se você perdeu sua mãe faz 15 anos e ainda né, sente muita saudade, chora, sofre com isso... O morango vai te ajudar a cortar esses laços negativos até para que a alma dessa pessoa fique em paz e consiga descansar. Então, eu te aconselho a colocar o morango na tua vida, né? a, a usar muito o morango. Eu, na, na dieta é muito bom porque ele é uma fruta que não dispara né, a glicemia, ele não tem um índice glicêmico alto. Então, o morango é muito bom de ser consumido, até para quem está tentando emagrecer, eu como muito morango, eu coloco na minha rotina. E ele tem várias funções, né? Ele nos, ele nos ajuda a elevar a nossa confiança e a lidar com as coisas de uma maneira mais tranquila e sem fazer tanto drama, né? Então, esse é o poder oculto do morango, o nome dele é Fragaria ananassa, é o um nome científico. E aqui no livro da fitoenergética você encontra as outras funções e o poder oculto de mais 118 plantas, né, que estão descritas aqui, que a gente estuda essas plantas já há 18 anos, fazendo pesquisa, catalogação, testagem. E a fitoenergética é um sistema de cura natural, ela é uma ciência que tem transformado a vida de milhares de pessoas ao longo dessas duas últimas décadas. Então convido você para conhecer, assistir os outros vídeos aqui do canal, e compartilha, envia essa informação para quem acha que está precisando de morango. Eu acho que tem muita gente no mundo né, precisando do morango na sua vida, tá bom? Um grande beijo para você, muita luz e até o próximo vídeo.